Salve pessoal, vocês estão bem? Espero que sim Aqui é o Ferraz, sei que andei afastado um pouquinho, espero que vocês estejam escapando E vamos fazer um vídeo aqui direto do carro mesmo, que é o que está tendo, beleza? Bom, eu prometi para vocês fazer um vídeo sobre gestão, né? Sobre, eu não gosto de falar empreendedores, porque na verdade não é empreendedor, né mano? É, os caras zoam essa palavra mesmo, né? Fez, fez essa palavra ter uma conotação horrível mas os pequenos sonhos aí, né, que as pessoas querem realizar de negócios e tal às vezes precisa de um toque Como eu montei uma loja em 99 e depois montei vários outros comércios E antes também eu tive trabalhei em vários outros comércios de outras pessoas E eu fiquei pensando que a gente podia trocar esse papo, tá ligado? É, mas ao mesmo tempo, mano, aconteceu tanta coisa pesada, tá ligado? Que eu não tive nem ânimo pra fazer vídeo Eu acho que vocês também deram uma refletida na vida fodidamente, né? Nesses tempos aí, porque... Eu vou falar pra você, mano. É tanta coisa ruim, tá ligado? Pra você acompanhar e... Até falei pros meus parceiros. Falei, mano, não faço vídeo sobre isso, não. Porque você é louco, mano. O que eu acho que eu não posso somar pra poder a gente arrumar, pra poder a gente, sabe? Se orientar certo. Eu nem perco tempo fazendo, não, mano. Ainda mais porque o bagulho é monetizado aqui no YouTube. E por, mais, e por pouco que ganhe... Você ganhar dinheiro em cima de um bagulho desse é, é terrível, tá ligado? Então, meus pêsames aí, os familiares. E aí depois a gente cai com aquela notícia do Dalai Lama também, que é outro bagulho que eu não quero fazer vídeo específico sobre isso também. Só quero dizer que, mano, a gente que trabalha com trabalho social, com criança, já vê cada bagulho, velho. Cada bagulho louco. Mas mesmo assim, o mundão não deixa de me surpreender, tá ligado? Nós estamos aqui, aqui, eu tô chegando agora aqui na, no projeto social, na ONG, esse eu não tenho condição de fazer o vídeo lá dentro, porque hoje é dia de aula de capoeira, tá ligado? Então tá mó barulho da porra da, da, dos instrumentos da capoeira. E aí eu vim aqui, eu cheguei no carro e já falei, eu vou fazer aqui, senão não.. Vai acabar não tendo vídeo aí no canal durante muito tempo. Tô, é, estamos colocando os cortes aí do avesso, né? No canal também, pra dar uma alimentada. Mas sinceramente eu andei bem desanimado de fazer vídeo em si. Principalmente porque, mano. Tá muito corre é, para mim, até por causa da perna. Aí vocês sabem que eu fraturei a perna é, lá no treino de Muay Thai e depois disso eu fiquei assim dependendo, né? O pessoal me levar no lugar, levar no outro. Eu consigo dirigir até aqui na ONG, é, mas não consigo dirigir mais que isso. Então, quando eu tenho um trampo para ir lá para o centro, uma reunião, um trampo para buscar cestas básicas, por exemplo, eu já não consigo mais dirigir para tão longe, né? Então, eu a minha mobilidade ficou bem reduzida aí. Mas eu não queria terminar esse vídeo é, sem deixar um pouquinho dessa reflexão do negócio, tá ligado? Porque eu sei que tem muita gente desempregada e eu sei que tem muita gente que ainda vai ficar desempregada. É o que tá apontando essa inteligência artificial, tá ligado? E muito parceiro meu que precarizou o trampo, que foi para o Uber, que foi para, né, mano, que que foi pro que dava para ir, né, mano, entregador de pizza, entregador dos bagulho. Porque muito parceiro meu inclusive, eu não sei vocês aí, vocês podem deixar nos comentários, Muita gente que fazia produtos agora estão só entregando. Estão empregados da Shopee, é, viraram um outro trampo, né? Porque acabou que a venda desses caras não superou é, a expectativa do cara de se manter ali, pagar aluguel, comer, enfim. E aí o cara acaba virando entregador. E eu tava vendo uma matéria hoje do esforço, mano, que os boys estão fazendo, um esforço gigantesco para que a entrega seja feita por robô e tal, tá ligado? Mano, entregador de pizza, mano, aqui na quebrada ganha R$ real por entrega, velho. Tá ligado? E aí você fica pensando, caralho, os caras vão tirar os R$ real da entrega do cara, mano. Né? Mas aí falando com os parceiros, eu falei, mano, não é pelos R$ real, Vocês entenderam, mano? É pra não ter o contato com o humano. Você entendeu? É pra não ter o contato. Olha o tanto de caso que tá explodindo aí, de entregador apanhando, sendo humilhado nos condomínios, humilhado nos prédios, entendeu? mano E humilhado, muitas vezes, por um bando de fudido também Que tá pagando um apartamento aí Se fudendo, fazendo hora essa Se lascando também, tá ligado? Porque, mano, na moral, rico, mano não Tem nem tempo de atender ninguém, não, mano Rico é outra fita, tá ligado? Rico compra fast food, não, mano Rico tá em outro patamar, mano Tem o um cozinheiro cozinha na casa do cara Você entendeu? Então, a parte de gente que se acha rica pra caralho aí Que se acha é, privilegiada, enfim, né, mano E aí... Acaba fazendo isso com os parceiros. Deixa eu subir aqui, que o bagulho já ligou. O som quebrado é foda, mano. Do nada já surge um somzão já gigante. E só foi gravar o um vídeo aqui. Já tomou um monte de gente que na do carro aqui. Tá, tipo assim, o que esse cara tá falando aí? Desce aí, viado. <risos> já já eu desço aí. Então, pra gente não perder o foco, é, vai mudar mais a questão do desemprego, vai mudar mais a questão do trabalho, tá ligado? E era é, é importante a gente sempre estar tá mencionando isso aí Sempre estar tá trocando ideia e, e, e esse bagulho que eu não gosto de se reciclar, né? Mas na verdade é se informar mais É focar em outros trampos, tá ligado? Tem muita gente que eu conheço, rapaz, Que tá montando comércio e fala pra mim Não, é o seguinte, eu tenho lá na sedinha lá 50 pessoas que andam comigo lá, mano Que nós fazemos uma feira e tal E aí eu tô pensando em montar um trampo é, De vender camiseta e tal eu Falei, mano essas 50 pessoas, desculpa te falar a real, elas não vão comprar de você. Não vai pelos seus amigos, pelas pessoas que estão próximas. Não vai pelo seu grupo de zap que tem 100 pessoas. Você entendeu? Porque essas não vão comprar. Quando eu montei a marca, a Onda Sul, tá ligado? eu tinha essa ilusão. Falei, caralho, os caras da tá quebrada, é gente pra caralho que eu conheço. Eu ando no rap, eu ando na cultura punk, eu ando num monte de lugar. Mano, esses caras nenhum comprava. Veio o cara de outro bairro comprar depois. Veio o cara de outro estado. Mas os caras que andavam comigo não compravam. Ah, Fez, mas por que, que o cara não compra, mano? Tá ligado? O cara não gosta de você e tal. Não, não é nada a ver, é porque o cara não dá valor em quem tá perto fazendo os trampos. Você entendeu? O cara não vai dar valor você que tá perto cortando um cabelo. É difícil um amigo seu ir lá e falar, não, eu vou cortar cabelo. Você tem que conquistar os clientes, mano. É o que eu bati o pé na literatura desde o começo, conquistar os clientes, tá ligado? Então conquistar as pessoas que gostam de ler As pessoas né que aí no comércio varejista É chamado de freguês né? Mas é isso, é conquistar os leitores né mano Então assim, eu ia para cidades Tinha três leitores Eu voltava depois de seis meses, tinha cinco Mas não era amigo, entendeu? Se eu fizesse evento aqui na quebrada Não vinha os amigos, vinha os pessoal de longe Ah claro, sempre tem um amigo, outro que acompanha O seu trampo, né mano? Eu tive também, meus amigos que acompanharam o meu trampo No começo, no Capão Pecada no um monte de amigo também, da hora mas se você contar só com um amigo, você não consegue fazer os eventos, você não consegue... É, no meu ramo, né? Eu tô falando nas palestras, né? Nos lançamentos de livro, você não consegue público, é, não consegue encher. Então, assim, você tem que formar público. E você que vai vender qualquer coisa, mano. Bombom, qualquer coisa, velho. Tá ligado? Que você for vender carro, tem um amigo meu que vende carro. Outro vende camiseta em carro, né? Tem muito, muito cara vendendo isso, vendendo camiseta em carro. Fazendo carro seu comércio, né? Para o carro no lugar e vende Vende os bagulho, vende pizza e tal Então assim, é conquistar o cliente, mano Tá ligado? Tratar bem o cliente, conquistar o cliente Porque se depender de amizade É um erro tremendo se abrir um negócio contando com amizade, mano Tá bom? Eu não vou estender muito esse vídeo porque tá um calor do caralho aqui E agora o cara aumentou o som mesmo No último, acho que ele falou o quê? Vou tumultuar esse vlog aí <risos> Tá bom? E a gente se fala em breve é, Vamos focar nas coisas boas, mano Porque o mundão tá esquisitão Né? É nesse tempo aí que para mim, pelo menos, a literatura salva, né? Nesse tempo que eu andei afastado, eu tô mergulhando nos autores americanos Eu tinha deficiência pros autores americanos já tem um tempo, tá ligado? Então tô lendo o Tom Wolfe, o Hemingway, tô lendo o Max Perkins, né? Que é o editor de grandes caras desses aí, tá ligado? Tô lendo o Fitzgerald, né? Fitzgerald, tá ligado? Tô lendo vários caras e dos, dos clássicos americanos aí para poder me informar nesse tempo e ter o um refúgio um pouco na literatura Porque o mundão real Tá cruel demais, tá bom? E aí é focado nos trampos, né? Vou entrar aqui agora na Interferência Fizeram um café pra mim Aqui, ó Aqui como tá bonito Projeto Aqui, ó Tá vendo como tá bonito? Um abraço pra vocês, pessoal Até breve